Fala galera, eu sou o Thiago Furacão, seja bem-vindo a mais um vídeo, família Furacão trazendo pra vocês mais um vídeo, e aí Thaís, olha aqui a minha situação, você já entrou né? Já. Você já entrou né Cauêzinho? Uhum. Já entrou? Só eu que ainda não? O Cauêzinho pediu muito pra minha, né? aí eu dei um fundo ali com ele, e aí galera ó, Thaís e o Cauê já entrou na piscina e hoje é o primeiro dia nós entrando né Thaís, Sim. eu não entrei ainda, vou entrar lá na piscina, só que a gente vai jogar uma partida aqui, hein? Que que Gente. Compramos uma coisa pra casa nova. A gente tava muito querendo muito, né, Tiago? E a gente comprou uma mesa de sinuca. A gente comprou uma mesa usada, né, Tiago? É, ela é usada, mas dá pra, mas pra jogar, dá, né? Tá trilhazinha. A única coisa que tá feia é um tecido, mas ela tá com todas as Com Qualquer funcionalidade. É, né? todas as funcionalidades. A única coisa que a gente vai ter que comprar também é o taco, né? É, o taco, olha o ponta do taco. É, chegou. Chegou ontem, pessoal. Ela. E vamos fazer uma partida aqui, hein? Será que isso é boa, Thaís? Vamos ver? Você também sabe, né, Cauê? Uhum. Eu vou estourar, pode estourar? Então vai lá, estoura lá. Isso. Se é. inscreve no canal quem não for inscrito, deixa muito like e acompanhe o vídeo de hoje. Thaís, matou alguma, hein? Cauê então, estourou e já matou o número 3. Então é. eu sou menor. Menor, então vai lá. Hum, aqui, ó. Número 3. É isso aí. Então, vou mostrar aqui, Câmera. Número 3. O taco tá muito ruim. Ai! Agora você, maior. Você vai até o 7 e ele vai ter o 15. Uhum. até o 7. Olha! De primeira! Não é possível! Fiz um salaminho aqui, pessoal! Olha a piscina como tá bonita! Nossa, já já o Thiago vai dar um pulo ali. Isso Vamos lá, quem será que vai ganhar? Deixa nos comentários. Thiago Furacão ou Thaís Furacão? Eu sei, eu acho que eu sei que vai ganhar. Eu vou, vou torcer pro meu pai. Aí. Porque ele acertou de primeira. Vamos terminar a partida aqui. Acabei de fazer uma batatinha frita pro Cauêzinho. Ele tá jogando ali na minha vez, né, velho? É, vou jogar. Ah. Pode jogar. Não. Quer que eu jogue? Então tosse essa batatinha. Cuidado, tá? Todo mundo vai Você comer. tá ganhando, Tiago. Tô tá ganhando? Vou jogar agora. Vai lá. Não é possível. Ela ficou com a bola 8. Eu tô na minha última bola. E você está com a 11. Eu tô com a 11. E eu tinha uma bola aqui, ó. Morta. Essa daqui, ó. Essa roxa. Matei ela e o bolão caiu. Cara do céu, agora duas dela. Tem duas jogadas. Na morta daí. E eu só tenho essa. Não. Eu não posso derrubar o bolão. Nossa, podia, podia derrubar. Vai errar, vai errar, vai errar. Não! Ah, filha da mãe ganhou de mim. Você fala que você vai pro escritório trabalhar, você vai pro boteco jogar esse meu e Você vai comemorar? Uh! Aê! Ué, eu vou comemorar, meu filho. Ó, vai cair daí, cara. Ué, filha da mãe! <risos> ah não! Sacanagem! <risos> agora Me... ele também! Me sacaneou! Não, ah não! Gente, já sei! Dizem que a gente vai fazer um desafio, pra você? Deixa o entrar agora! Olha ah, a entrega mexida! <risos> Segura aqui que eu vou entrar, tá aí. <risos> oh, eu não gosto de água gelada! mas Uhum. Uhum. Nosso primeiro dia Na nossa piscina nova o primeiro, primeiro dia eu entro na piscina O carro entrou todos os dias é. E eu é a primeira vez cara. Quem diria, hein? Você com a piscina em casa, hein? A favela venceu <risos> Tá gostosa? Tá da hora, velho, tá boa. então tá o dia tá gostoso. E você aprendeu a cuidar da piscina, né? Agora você tá aspirando, jogando é, galera, produto. É, que cuidar da piscina, aspirar, jogar os produtos. E a água tá, tá até bonita, né, cara? Tá. Tá top. Mas é isso aí, galera. Da hora, cara. Vamos aproveitar um pouco e então ainda é isso. Vamos. E ela não é rasa, assim, né, se ó. Não, ela é foda. É que eu e o Cauê já tá pulando bastante, ó, a gente tá... Sim, mas lá ligando, aliás... é que você pula, né, cara? Peraí, pode, Quando eu tava de a piscina ferveu quando você pulou. Ferveu? Ferveu. Liga a cascata, Thiago, pro pessoal ver. Thiago vai ligar a cascata ali, gente, vocês vão ver como que é linda ali. Cadê? Cadê? Cadê? Cadê o chão? E... Ih. Demora assim para ligar? Ó, é. olha que lindo, gente. olha foi, foi. Que linda. Vai lá, foi lá. Foi lá. Foi. Pessoal, quero agradecer a vocês aí, ó. Isso aqui Sim. é por causa deles, né, Thaís? Sim. Proporciona isso pra gente. Agradeço de coração. Sempre deixa o like aí, ó. É, pede pros amigos se inscrever, que ajuda muito nós, né, Thaís? Sim. Vamos bater 100 mil inscritos nesse canal aí, tentar bater o mais rápido possível. Falta pouco. E é isso aí, né, Thaís? Isso aí. Obrigado aí de coração. Vamos aproveitar. Vai lá, Thaís. Eu tenho que isso aqui. Cauezinha aproveitando. Olha que água linda, cara. Top! Agora tá aí, Vai lá. Da hora, cara. E aqui tem um banco, ó. Ela tem um banco, dá pra ficar sentado aí, né, Thaís? Quê? Olha, rapaz Toma cuidado, hein, cara Olha a Pessoal, vai lá no meu Instagram, no Instagram da Thaís, limpando a descrição, manda ideia de vídeos que vocês quer que a gente faça aqui na casa nova, na mansão Furacão, que a gente vai estar tá trazendo muito vídeo pra vocês, e a gente até mesmo pegou essa casa pra conseguir gravar mais vídeos do nosso dia a dia, da família Furacão, é isso aí ó, vai lá, pula lá. Passando aqui para finalizar o vídeo de hoje Que foi a gente entrando na piscina Né, Thaís? Isso aí. Cansado pra caramba, a gente ficou a tarde inteira Na piscina, agora a gente já tomou um banho Já se arrumou, que a gente vai sair Vai na casa de uns parentes meus, jantar Foi um dia muito gostoso Foi da hora, né? A gente é. jogou bastante sinuca E a Thaís ganhou de mim de novo, cara Tô muito ruim na sinuca, hein, Thaís? É, tem que treinar mais tem que treinar. Mas é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado Desse vlog aí, desse vídeo Deixa lá nos comentários, deixa aí nos comentários e manda lá também no meu Instagram, Instagram da Thaís, ideias de vídeo pra gente gravar aqui na casa, na né, Thaís. E Isso se aí. vocês quiserem, manda pra gente ideias que a gente vai estar fazendo vídeo aqui, muito vídeo aqui na casa nova, na mansão Furacão. Um beijo pra vocês, tamo junto, é nóis, falou, fui!